E aí, dentro desse vídeo nisso, eu mais um vídeo e gente, eu tô aqui pra divulgar os códigos restantes da festa do Puff. Deu a louca no Clube Ping Brasil hoje à noite. É, isso é porque eu tava dormindo. Você clica aqui em destrave em E vamos lá no Twitter ver o que aconteceu, porque o Clube Ping Brasil ficou louco. Olha isso, lançou o restante do código. Ah, eu quero copiar. Eu não tô fazendo isso no celular, porque lançou muito código esse aqui é o do Puff rosa o outro era o do Puff branco então eu me enganei esse aqui que é do Puff rosa aqui só pode ler aí. aqui do Puff lilás né que é o Puff fantasma o Puff roxa é diferente do Puff fantasma que é o Lilás entendeu gente Lilás é uma cor mais clara entendeu igual é essa cor aqui ó do Puff fantasma Próximo código é... Deixa eu ver... Aumenta meu filho. É que eu não esperava isso. E ele tá fazendo várias metas pra gente alcançar E tá dando certo. O povo tá se empenhando, dando, dando um gostei nos, nos Twitter. Esse aqui é do prof Do Puffin Multicore. Né? Eu gosto do, do prof Multicore. Esse aqui é do prof eu dourado salyadinho 12 é o mais dif... é o mais diferente salhadinho porque salhadinho É depois do fui dourado Tem mais algum código e esse daqui também é um código eu não sei se esse código vai estar disponível até final de abril depois depois de abril não vai funcionar mais gente então compartilhe pra esse código aqui, eu não sei se vai funcionar até o código uai gente, o código expirou é, gente, olha o que eles fizeram vocês não pediram outra oportunidade de encontrar o mascote rock no jogo infelizmente ele só entrou uma vez por ano no primeiro de abril, ou será que não? os bicho, ah, au au 800 gostadas, meia noite, rock e chiclete só hoje Chegou a nove cintas. Curtida, gente Vou até deixar o meu também Mas são que hora agora? São meia noite e cinquenta Ou seja, eu perdi o rock E o coro parece que expirou Que ótimo Olha o chiclete tá cheio, gente, meu Deus Porque o rock tava no chiclete Infelizmente saiu Meu Deus, são 11 da noite e ultrapassou mais de oitocentos eu não sei como é de. Ó, servidor chiclas de meia-noite, horário de Brasília, 4 horas da madrugada Lisboa. É, já passou, gente. Infelizmente eu não consegui entrar aqui no ventilador. O chiclete agora tá cheio, Que o Rock estava lá. Ó, ficou bonito isso aqui, hein? Retirou, ficou bonito essa logotipo. Eu gostei. Infelizmente eu não consegui, gente. É, eu iria fazer uma live hoje mostrando a TP, mas isso não deu também. A internet caiu bem na hora gente eu sempre sempre tem alguma coisa pra acontecer e... essas aqui são as atualizações de hoje igual que já, já estava lá em uma hora atrás eu perdi é triste e esse aqui é do puff branco gente eu me enganei desculpa é, vamos aqui um trollzinho esse aqui são os lentes em título rosa você no lilás? Eu vou me vestir com o porque olha aqui o amarelo, o branco. É só você ir é, descendo para baixo e procurando. e faixa geralmente tá aqui, ó. ó. O rosa, tem o marrom ali também. Noticou balão aqui e as pantufas. As pantufas tá por último. E é isso, gente, é o vídeo compartilhe porque é bem rápido esse vídeo, eu gravei aqui, porque deu a louca no Clube Pinho Brasil, gente. É... Compartilha até o final de abril, esse, esse vídeo vai estar disponível, né? os códigos. É... Eu decidi fazer esse vídeo no Zé porque senão seria muito vídeo inspirado com código, eu quis que fazer esse vídeo todo junto. É, então é isso aí, espero que gostado, deixa seu gostado.